Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Um grande abraço para vocês desde já. Espero que vocês estejam bem diante dessa crise que a gente está vivendo. E a ideia é falar justamente dessa crise sobre a perspectiva histórica. O meu nome é Rômulo Moacir Choleva e eu sou autor do livro O Guia Tardio que está disponível na Amazon. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui, para conversar conosco, uma pessoa muito querida da comunidade de desenvolvimento humano, da comunidade local de desenvolvimento humano, que tem formações em coaching, em Master Practitioner, em Trainer, em PNL. Só que, além dessas formações, ele também tem uma formação em História, em Direito e é Presidente da Faculdade de Ensino Superior de Arco Verde. Roberto, seja muito bem-vindo! Ok, Romulo, muito, muito obrigado pelo convite. Foi uma grande satisfação é, receber o teu convite para fazer parte desse seu projeto aí e socializar conhecimento, criar um, um nicho de discussão, é né? uma alegria muito grande poder estar aqui contigo e dar uma contribuição aquilo que a gente vai acumulando ao longo dessa época dos estudos, dos conhecimentos e claro agradecer aí aos assistentes, às as pessoas que estão adentrando, que estão assistindo e a permissão que elas nos dão de adentrarmos na residência dela, né? De de uma maneira diferenciada, isso aí é um, um dos ganhos talvez, um, entre vários ganhos, e toda crise, ela tem ganhos e tem perda. crise é muito subjetiva, isso, ela isso, a crise para quem? Crise para quem? É, é, é, a gente, é, a gente é que vai dar o um significado a essa crise, é, a gente que vai dizer se ela está sendo... Não está sendo interessante, está sendo interessante, é, tudo é feedback, como se diz na estrutura da programação neurolinguística, mas uma das coisas que foi interessante é essa velocidade né? e acessibilidade que as pessoas agora estão tendo frente às redes sociais. aproveitar é, é, um E eu trouxe Roberto para falar conosco sobre um contexto histórico e a ideia é falar justamente sobre... O que, é que a história nos ensinou, nos ensina ou não em momentos de crise como esse? Qual foi a perspectiva que nós tivemos como seres humanos no passado em situações semelhantes? Então, Roberto, eu quero colocar para você uma pergunta que, de certa forma, eu percebi como uma polêmica que vem rolando, principalmente nas redes sociais, nos últimos, nas últimas três semanas. Eu vi Leandro Carnal falar sobre isso. É, com muita propriedade, que é o seguinte: a crise que a gente está vivendo hoje, ela é gerada por uma enfermidade, por uma doença, por um vírus. Em princípio, esse vírus ele não ele não é discriminatório, ele não é preconceituoso. A, a base de disseminação de infecção e de e de mal que essa pandemia traz, ela não discrimina a raça, cor, classe social. Em princípio, né? Na verdade, se a gente falar apenas da enfermidade do vírus em si, contido em si. Só que o posicionamento social, por exemplo, ele tem um impacto muito grande na vulnerabilidade que a pessoa vai ter diante da, da pandemia. E um, um, um exemplo muito fácil de colocar isso é o fato de que tem gente que tem acesso à água corrente e tem gente que não tem acesso à água corrente. Então, isso para mencionar um critério bem básico, que mostra que setores da sociedade eles são mais vulneráveis do que outros. E aí a minha pergunta é a seguinte, isso é algo que a gente está vendo hoje. Em situações semelhantes do passado, houve essa correspondência de setores da sociedade serem mais afetados ou não? Ou a gente está vivendo alguma coisa completamente nova? É... Na verdade, não é a primeira vez né, que surge um fato, como nós estamos vivenciando uma pandemia, que foi endemias ou contaminações, o vírus, bactérias, entre outros. É, isso é histórico, há inúmeros registros disso. É, se nós fôssemos aqui só fazer uma pesquisa, um levantamento, do registro das doenças que ocorreram ao longo da existência da humanidade, talvez um dia não seria suficiente para pontuarmos isso então né? a resenha, por exemplo, da, da, da própria de, de endemia da época do Egito Antigo, há mais de um ano de 1500 a.C. Né? Na Grécia, por exemplo, o Círio, um dos historiadores, um né? tido como também um dos pais da história, que vai registrar a guerra do Peloponeso lá, ele cita né? uma, uma praga ateniense, que supostamente pode ter sido também um, uma amostra da peste negra, da peste bubônica, que vai dizimar lá 35% da população naquela época. 35%? Aí, então, é 35% né? daquela época. A própria peste negra, se nós avançarmos um pouquinho na história do século XIV, que né? ela também tem outras é, é, contaminações semelhantes em outras épocas, né? no Império Bizantino, que ficou conhecido como a peste justiniana, tem outras outros variáveis, mas a própria peste negra, há um registro nos livros de história que né? dizimou, matou um terço da população europeia. Para então, você ter uma ideia do quantitativo de pessoas né, que vieram à óbito em consequência de uma pandemia. Claro que, como você bem coloca aí, a gente tem que fazer uma separação, fazer um recorte histórico e fazer uma análise pontual, de cada época é histórica, né? As condições da sociedade na época da Idade Média eram muito diferente das condições sociais e do acesso à informação que nós temos hoje. Hoje a gente tem um acesso à informação imenso, hoje a comunicação, ela acelerou muito. No século XXI, aí eu vou parafrasear Augusto Cury, como ele diz, que o homem nunca se comunicou tanto nos, com, no século XXI em toda a sua existência na história. Né? Ele, tem, ele faz esse comentário e ele faz um parênteses Apesar dessa comunicação, as pessoas estão cada vez mais só, porque vão se isolando, vão se comunicando, e isso também faz um recorte de Zidemun Balma, né? na questão da liquidez é. do mundo, na questão da, diz que os relacionamentos, hoje estão por um dedo, né? enquanto o um relacionamento, ah, fulano não olhou mais para mim, não curteu minha foto, eu vou lá pico e bloqueio, apaga o beleto, né? é, então existe esse contexto, mas enfim. É, a história vem trazendo esses recortes, essas quantidades de pandemia, varíola, né, a cólera, como você falou aí, que é uma questão, é, é, contágio vem pela água, água de má qualidade. Todo esse registro, né, poderíamos ter isso como parâmetro, como base, para termos uma precaução, ou termos mais informação e podermos nos cuidar melhor. Entretanto, para a própria sociedade, ela dilui isso de forma rápida. Né? Eu venho observando, nas minhas aulas de história, nas leituras, que as pessoas têm uma hora curta e hoje em é especial, porque a notícia, ela rápido demais e ela desaparece rápido demais, além da de teórica. Né? Hoje, a pessoa, nessa era da digitalização, da, da, da, das questões muito... É reduzida a comunicação hoje, a linguagem de comunicação hoje ela é muito restrita, muito reduzida. Aí, eu, eu vejo aí nesses grupos do WhatsApp, nessas redes sociais, e quando você coloca um texto maior, Aí o cara ainda tem uma brincadeira. Quando virou um filme, eu assisto, né? é muito ah, ah, ah, rápido. É. não tem interesse. Hoje há uma, uma pobreza de interesse de leitura, certo? infelizmente, Com certeza. Pessoas... além de perder-se completamente o não verbal, né, Roberto? Isso, exatamente. E as pessoas terminam, não tendo esse interesse de leitura, e não criam um banco de informação. Então, enfim, a história mostra isso. A história do banco de informação que nós temos, né, que já houve casos semelhantes, não nesse contexto desse Vírus em si, mas outros Contextos parecidos, que Dizimar aí milhares de pessoas Milhões de pessoas, a própria tuberculose Quando ela se no século XIX Vem aí até leados do século XX E matou mais de um bilhão de pessoas Que foram mortas, segundo o próprio Dado da Organização Mundial de Saúde, aí eu cito Porque isso é, está no, nos arquivos Da OMS, então mais de um milhão de pessoas em era óbito Em consequência da tuberculose E só foi a pena quando o cara lá descobre a penicilina e começa a ver o tratamento. Então, é possível, sim, olhar a história e trazer esses referenciais? É, mas. Por que não? Aí qual o interesse? Poderíamos viajar numa seara talvez mais sociológica, uma sociologia política. Né? Quem tem interesse dessas informações chegarem às pessoas? O que é que pode ser explorado se essas informações ficarem, vamos dizer assim, omissas? Né? Quais são o ganho que teriam isso? Ou seja, o contexto econômico, o contexto político, ele. Deixa muitas arestas, né? deixa muitos nichos para várias outras interpretações e distorções E se nós entrarmos aqui, isso vai ser bastante polêmico Mas Com poderia certeza. sim ser utilizado para usar esse banco de dados ao longo da história Para trazer essa informação e as pessoas estavam se preparadas Claro, ninguém aqui vai tem como presumir que ah, hoje a gente está vivenciando essa crise Daqui a seis meses vai surgir a crise X, ou a crise X, ou a crise Y. Talvez não se consiga isso. Mas caso exista, você tem que ter uma certa preparação para poder encarar isso aí. Pegando esse gancho, e aí devolvo a palavra a você, para dar continuidade, O que a gente observa no modelo educacional e específico aqui no Brasil, já que eu estou na área da educação. As escolas, né, ela preparam o, o, o, o aluno, prepara o jovem, para o mercado de trabalho, a maioria das escolas, entretanto não prepara o sujeito, aquele jovem para o empreendedorismo, a gente vê essa dificuldade, né? então isso é o contexto de dominação, contexto de interesse, ensina o cara a ganhar dinheiro, mas ensina a pessoa a lidar com o dinheiro, por isso que tem muitas pessoas endividadas, ou que... então, seja, poderia sim usar isso dentro da escola, como um, um, um acréscimo, uma, uma orientação para que a gente e as crianças lá na frente tivessem uma percepção do comum. Né? Então entra na onda isso aí, Marx já previa isso lá no século XIX, capitalismo, ele deixa o sujeito alienado, o fetiche que é muito mais interessante para o contexto econômico, a alienação e o fetiche do consumo do que criar uma condição só, você não, não gaste tanto, você tem que poupar, porque são esse poupar esse não gastar que nos dá condições de enfrentar uma situação dessa. Você isso me lembra uma outra coisa, é, você falou em empreendedorismo, isso é uma outra discussão que eu tenho percebido principalmente de dois meses para cá, do início da pandemia para cá, talvez um pouco mais, é que houve de uma forma geral no mundo inteiro falta de insumos e a pandemia em si, por ah, prejudicar diretamente logística, fabricação, indústria e por aí vai, começou-se a questionar a questão da globalização no que diz respeito à produção de insumos e matérias-primas, é, é, produtos e... bens tangíveis de uma forma geral. Vou dar um exemplo. A China fecha e a China é uma das maiores produtoras mundiais de tudo que a gente pode imaginar. Não só isso, muitas vezes ela é a única produtora de muita coisa, como por exemplo, a cidade de Wuhan, que foi o epicentro inicial da, da pandemia, ela, se não me engano, uhum. era dos maiores, a primeira, a segunda maior produtora mundial de máscara. Então, você acha, analisando isso por um contexto histórico, baseado nas outras crises, como guerras e pandemias que ocorreram no passado, você acha que ah, isso vai trazer um, um processo de desglobalização? Será que as, os países... Eles vão investir mais em produção local e em autonomia? Olha só, é, é muito subjetivo essa análise, né, fazer isso, porque primeiro a gente está olhando um, um, um recorte, né, um, uma coisa muito pontual, que é isso que nós estamos vivenciando e a necessidade e a carência de determinados insumos. Certo? Então aí causa uma escassez, né, a gente percebe que há uma escassez, agora a coisa está se equilibrando, a coisa está dando equilíbrio, mas houve uma escassez, inclusive, aqui no Brasil, não só o Brasil, como outros países, aí a preocupação da aquisição de respiradores, é, algumas Exato. empresas se, se, ad se adequaram para fabricar esses respiradores, para atender as demandas hospitalares, né? e a provável necessidade no caso do agravamento do, do, da doença, que poderia ter essa necessidade, mas eu não vejo que isso vai modificar o cenário, até porque a estrutura capitalista busca lucro, então, ou seja, Manter grandes estoques, uma, a base de uma incógnita. É, eu acho, que eu, particularmente, uma opinião pessoal, eu acho que não. Eu acho que não, não mudaria tanto, não. certo? E desglobalização também não. Porque, pelo contrário, eu acho que houve uma aceleração da globalização, da informação. No que diz respeito, principalmente, à comunicação, né? Exatamente, à comunicação. Há 15 dias atrás, a gente estava participando de reunião na faculdade e falávamos de pontos negativos, pontos positivos disso aí e colocá-lo numa situação que vivenciamos. Poxa, quantos anos nós avançamos? A gente já havia discutido na faculdade, há dois, três anos atrás, a possibilidade da inserção da, do módulo remoto para assistir a aula. Né? Inclusive, há uma legislação do MEC, do Conselho de Educação, que autoriza um percentual, 20% da carga horária do curso, pode ser no sistema EAD, ou seja, o aluno assiste ele de forma remota. E, de repente, de uma hora para outra, a gente vê 100%. Né? Então, aquilo que a gente imaginava que talvez acontecesse ainda a curto prazo não aconteceu de imediato e conseguimos... Telemedicina, por exemplo é, né? então seja é, então não tem como esse processo de desglobalização porque há uma interação o que talvez precise é uma expertise ou uma qualificação para sabermos usar isso de forma correta extrairmos o melhor proveito desse recurso que está a, que está à nossa disposição. Você citou o Leandro Karnal, outro dia eu vi uma reportagem dele e o repórter perguntava, eu sou Leandro, é, talvez aí vai desaparecer trabalho Isso não vai desaparecer trabalho O que vai desaparecer é o profissional qualificado Para ocupar determinado de de trabalho Alguns segmentos eles vão deixar de existir Como já vem se visualizando Você é jovem, mas eu me recordo Não faz muitos anos Os bancos, por exemplo, eram várias pessoas Trabalhando no banco Hoje é uma redução drástica Porque lá Sim. é o sistema do auto-service Hoje você pega um celular você paga as suas contas, você o, o, o, o iPhone, por exemplo, né? você faz o pedido de alimento, ou seja, esse modelo que já vinha existindo, ele foi amplificado. E qual a tendência disso? E que isso vai se tornar uma constância. As pessoas uhum. começaram a aprender a usar esse recurso, que antes tinha uma certa resistência, e agora, em face desse contexto do isolamento, da obrigatoriedade de não sair ou evitar sair, né? começa a usar mais esse recurso, então, ou seja, a globalização começa a se ampliar como sair. Então vai ter uma mudança significativa no comportamento, no exato das pessoas, essa geração nova aí que já vive nessa conectividade. Então isso aí é, é, é, é, vai ser muito mais aperfeiçoado. Bastante exacerbado exatamente então eu acho que é isso eu acho que não vai ter mas são questões né pontuais e há uma escassez mas depois já um equilíbrio aí e claro que tem então, certeza que ninguém vai querer depois que essa pandemia é, encerrar e ela vai encerrar porque vai vir vacinas vai vir medicamentos isso é fato tá aí na história né, todas elas tiveram seu seu tempo seu ciclo né e nós vamos ver aqueles que sobreviverem vai ver o encerramento desse ciclo aí então ninguém em sangue consciente vai ver ah, então agora eu vou comprar tudo que eu tenho de reserva, vou comprar um estoque de máscara disso, e eu acredito que não, né? eu acredito que é só pela necessidade, que se olha aquela necessidade pontual, depois que a coisa decanta, a coisa vai se uhum, Perfeito. Gente, se você gosta desse tema e se você também acha que esse tema pode ser importante para os seus amigos, aproveita a oportunidade, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para os seus amigos, para os seus contatos, é, a gente tem muita conversa ainda pela frente. É, Roberto, essa é uma dúvida pessoal minha, tá? que é o que eu chamo de viés do vencedor. Existe uma citação atribuída a George Orwell, do, no século passado, de que a história ela é escrita pelos vencedores. Se a história é escrita pelos vencedores, será que a gente não corre o risco de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado? Será que hoje o fato de a comunicação globalizada ser uma coisa tão amplificada e tão presente na vida de, tudo, de, de todos, será que esse elemento por si só ele é capaz de inibir essa história escrita pelo vencedor? Como, veja só, esse ponto de vista... Né? de George Orwell, é, isso foi mais voltado para um, uma época da história, né? para um uhum. contexto onde a história, aquilo que era escrito, era tido como verdade, verdade absoluta, houve esse momento. Né? No Guerra atual, Mundial. Ali, é, a gente voltar um pouquinho, não precisa nem tão pegando a início do século XX com o surgimento de algumas escolas que começaram a relativizar essa percepção de só quem escreve a história são os vencedores, né? Uhum. Então houve uma relativização até porque começaram a olhar de uma maneira diferenciada, abrir esse leque, né, das fontes históricas aí tá? é entre as escolas, a escola de Frankfurt, a escola dos análises na França tem um personagens, historiadores renomados né, que deixaram um acervo e um conhecimento fantástico aí para. Para a, gente, para a gente estudar, entre ele, Mark Dock, entre tantos outros. Inclusive, Mark Bloch, que foi é um dos criadores da Escola dos análise. Quando eu estou em sala de aula, falando em história, eu gosto de conceituar, né, eu gosto de reproduzir o conceito dele sobre história. E ele dizia o que é história. Qual tá a definição de história? É muito ampla essa pergunta. Né? Uhum. Mas eu gosto, eu gosto de usar muito o conceito de Mark Dock. O que é história? O homem em ação. Então, ou seja... A história ela é feita de fatos, e esses fatos são é produzidos pelas pessoas, pela sociedade. Então hoje Você sabe o que era a história das... da minha época? É. Escrita! Exato, é, porque. Eu então, aprendi é, assim, é... eu, aprendi, eu assim. aprendi assim. E a história e a escola do anais vai mostrar que não existe só a história escrita. Existe a história da mentalidade, existe aquilo que está nas cavernas, né? os afrescos, os rabiscos, as inscrições do peste. Então, enfim, existem várias outras histórias. E essa, e essa diversidade. Cidade, de novas fontes de história, começa a desconstruir essa ideia de que só os vencedores escrevem a história. Claro que a escrita da história, ela nunca vai ser completa, porque a uhum. história, apesar de ser uma ciência, enquanto pesquisa, mas ela se torna ambígua na hora que você começa a escrever. Porque, por mais imparcial que o pesquisador seja, ele vai dar uma característica, ele vai dar uma conotação. E ele vai escrever, ele vai narrar em cima daqueles documentos. É, é, é, naqueles conteúdos que ele fez a pesquisa. E outra pessoa que for fazer essa pesquisa não pode trazer um fator e mudar completamente a história que tinha sido escrita outrora. Né? É, é, isso é uma ferramenta bem interessante Que a gente, às vezes, usa como técnica didática dentro de sala de aula É você pegar, dividir a sala em grupo, dois grupos, por exemplo Pegar duas fotografias, certo? E entregar essa fotografia para o grupo E pedir para que eles façam a dissertação sobre aquela imagem que eles estão vendo A fotografia é uma foto histórica E você vai perceber que há variáveis Porque o próprio estado emocional, a própria maneira de visualizar Ela pode trazer uma interpretação de forma diferenciada. Então, a história escrita em si, ela nunca vai ser completa. Ela sempre vai estar se reinventando. E não é só a história em si, mas as a interpretações. Como qualquer ciência. Qualquer... Como qualquer ciência, ela tem que estar se reinventando. Eu gostei muito. Do, no, no, eu sempre cito isso no, alguns anos atrás. Uma na TV, ela fez uma chamada, uma propaganda, e ela dizia o seguinte. E o que move o mundo não são as respostas, sim as perguntas, né? Então essa essas é. perguntas que dão essa mobilidade, que dão esse movimento. Então aquilo que está escrito, que já é a resposta, mas dentro daquilo que está escrito, pode surgir uma nova pergunta, um novo questionamento. E esse novo questionamento pode dar um direcionamento completamente diferente. É uma interpretação, uma percepção, isso era mais comum no passado, até porque havia uma, é, poucas pessoas tinham acesso a... a, a, a a escrever, hoje diluiu muito Hoje você, é mais fácil você escrever É mais fácil você produzir É mais fácil você socializar o seu conhecimento que está recebendo aí seu filibés Como nós estamos fazendo hoje né? Então uhum. isso vai dar essa, esse dinamismo à história Por isso, a história eu acho é fantástica A ciência fantástica Eu a tenho com respeito a todas as outras ciências Mas eu tenho a história com uma matriarca da Fantástico Por falar nisso, é, diante de... Se é que a gente pode uh, entender algumas situações do passado como semelhantes à nossa, resguardadas as devidas proporções, afinal de contas, é, a gente nunca passou por uma situação onde a gente teve uma crise mundial com a capacidade de comunicação e disseminação da informação que nós temos hoje. Então, baseado nisso e baseado no que aconteceu no passado, o que, que você acha que a gente está fazendo certo e o que é que a gente não está fazendo certo? O que é que a gente, de fato, aprendeu e está corrigindo, fazendo certo? O que é que a gente está fazendo direito ou não diante de uma perspectiva histórica? Trazendo para o nosso contexto, né, e aqui eu vou restringir mais a contexto da nossa cultura, da nossa sociedade aqui no Brasil. Né? Infelizmente, a gente não valoriza tanto os registros históricos, diferente de outros do europeu, por exemplo. Né? O europeu, ele dá uma valoração à história, porque a história para ele é um excesso muito forte. Né? Eles são, o que são hoje, em face, tudo aquilo que foi experienciado, vivenciado naquela época. Então, ele que criou esse modelo de mundo, o processo que foi criado lá no século XV da, da, do eurocentrismo Europa, como centro do mundo, enfim, pelos seus interesses econômicos e políticos, né? E a gente aqui não valoriza tanto essa história, Infelizmente tem essa cultura. Eu observo muito isso em sala de aula, mesmo na graduação, quando é diferente. do sala de aula, o um ensino médio e um o ensino preparatório que era ali uma percepção ampla, genérica. E aí quando o, o aluno o jovem vai à, à academia, vai para a faculdade, aí ele já é um processo mais incisivo. Mas mesmo assim o que a gente observa é que aquele jargão da história chata, decorar, então é. não dá essa valorização. Mas a história é um referencial muito importante. Observe, por exemplo, eu vou fazer uma analogia. Você está no seu carro, né, obviamente o vidro da frente é bem maior do que o retrovisor. Mas veja a importância que o retrovisor tem O retrovisor ele, ele coloca em segurança para você fazer os seus direcionamentos Entrar à esquerda, entrar à direita, ou, né, fazer uma passagem Você precisa também olhar para trás né? Então a história é esse referencial E lamentavelmente as pessoas poderiam estar numa conotação de conforto Ou num padrão melhor no um contexto social e político até, para isso que mesmo, que nós políticos tivéssemos um conhecimento histórico. E aí a gente termina vendo essa onda aí de achismo e vai, não sabe por quê, né? as informações se disseminam, as pessoas se contaminam demais pelas informações, não procuram verificar essas informações, uhum. né? e isso traz sérios problemas, né? traz sérias consequências. Né? Então isso aí vai trazer essa consequência, o desconhecimento da sociedade, é que dá margem a estruturas corruptas Esse desconhecimento Sim. da sociedade Essa manipulação pela falta de informação E aqui eu não, não quero citar governo, mas isso é histórico né? Na estrutura educacional do Brasil Você pegar a própria LDB, a Lei de Diretriz e Base Que né? dá o norte da educação e a educação aqui como um todo é, Não desmerecendo, mas ele coloca como prioridade Língua portuguesa e matemática Observe que na, dentro da sala de aula, as pessoas têm uma carga horária maior de português e matemática do que de ciências sociais. Né? E por que não tem um equilíbrio disso? E por que essa diferenciação? Porque ciências sociais a criticidade, ele coloca o indivíduo numa um olhar mais reflexivo não que o português não seja importante, ele é importantíssimo, né? ele é muito importante. Ele ensina a questionar. A sociais ensina isso a questionar. Com outros colegas. Exatamente. Eu até critico professores amigos meus da língua portuguesa se você deveria aprender para ser a língua brasileira. Né? Eu acho que... Nós temos já um modelo é, definido do nosso idioma. Língua brasileira, não língua portuguesa. Nada contra Portugal, certo? Mas a história, as ciências sociais, a sociologia, a filosofia, ele não dá esse parâmetro. Seria esse retrovisor para nos dar essa guarida nos rumos que nós vamos tomar. Né? E as pessoas não têm essa percepção infelizmente. Culpa deles? Talvez não. Uma estrutura maior seria um contexto... Do... Seria maior esse problema como Falarmos dessa crise, da pandemia que nós estamos vivenciando, né, como algumas pessoas dizem, ah, a gente está no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Estamos em é. uma tempestade, porém em barcos diferentes. Uns com mais condições, com mais conforto, né, e outros limitados. Uns em atos, outros talvez em vengadazinha. Mas não é o mesmo barco. Então, a gente é que foi o que a gente comentou no, gente no é início. Que é né? que a gente Isso, comentou no exatamente. início. Então, não é... Então, ou seja... Tem muitas variáveis que tem que se olhar. Certo? E essas variáveis ela poderia ser melhor diluídas se tivesse um, um, um, um, assim, uma cultura maior valorizando as ciências sociais, história, geografia, sociologia, filosofia, entre outras ciências sociais. Estaria esse equilíbrio. Precisaria darmos esse equilíbrio. Né, na iluminação da disciplina para poder fazer uma melhoria à sociedade como um uhum. todo. É, como eu falei no início, gente, Roberto ele tem toda, todo um processo de formação e desenvolvimento humano principalmente relacionado à programação neurolinguística. E aí eu quero fazer uma, não uma virada de chave mas relacionar o, termo, é, o tema da, da, da, da nossa live, que é a história, com o desenvolvimento humano. E aí eu, eu <risos> quero trazer a questão da perspectiva do desconhecido. É, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uma série que eu acho que foi publicada no ano passado, chamada Chernobyl. É uma série, Chernobyl, é, que conta a história do desastre de Chernobyl em 86. Eu comecei a assistir essa, essa, essa série e percebi paralelos assombrosos entre o que aconteceu na época com o que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia. É... Principalmente no que diz respeito a experimentar algo que é completamente novo E como a gente lida com o desconhecido Então a pergunta que eu quero te fazer é essa, Roberto Como é que o ser humano, é diante de uma perspectiva histórica, tá? Como é que o ser humano deve a lidar com o desconhecido? Apesar que dever, né? Essa palavra não ficou muito adequada Mas qual seria a melhor forma? Qual seria a forma mais adequada de lidar com o desconhecido? Eu acho que não tem fórmula, Eu acho que a fórmula não, né? ela vai se moldando, ela vai se construindo em cima da expectativa, da experiência de cada um, da vivência de cada um. Mas o desconhecido ele faz parte né? A vida em si, a nossa vida De certa forma, ela começa a ser a exceção Em cima de muitos desconhecidos De muitas incógnitas né? Mesmo a gente traçando o norte Mesmo a gente criando um planejamento né? Criando uma estratégia de chegar De atingirmos aquele planejamento Mas aquele próprio planejamento Que nós fizemos, ele pode ser desconhecido Porque pode surgir variáveis Pode surgir obstáculo Que não estava previsto E aí, o que você vai fazer? Né? Primeiro, uma coisa que eu acho interessantíssima, que é muito da cultura oriental, ele faz analogia né, de agirmos como a água, aprendermos como a água. A água não discute com o obstáculo. Ela vai lá e supera aquele obstáculo. Né? Ela dá um jeito e compõe. Então, é, esse, é, é, que eu vejo essa questão, e aí eu volto um pouquinho, que até a gente falou antes, um pouquinho, a questão da aceitação. Certo? As pessoas estão é. perdendo muito tempo reclamando lá, ah, porque eu ouvi, porque eu ouvi, cara, esqueço o vídeo. Não discuta com ele, ele está aí. Certo? Ele está aí, se previna, siga os seus protocolos, tenha suas cautelas, porque também é um incógnito, é um desconhecido, eu conversando, pegando aí dentro dessa mesma linha, não vou perder o foco da sua pergunta, conversando com meu pai, ele falando, ah, a pessoa teve, teve para tá bem, disse, é, mas era um desconhecido, se eu soubesse que se fosse contaminado pelo vírus e não sentisse nada, eu ia é. contaminar e dizer, pronto, eu resolvi o problema, mas eu não sei. Resolvi se o Resolvi o problema. E esse desconhecido ele gera o quê? Gera um medo, gera uma ansiedade. Né? E esse medo afeta toda a estrutura. Né? Ele vai afetar a estrutura. Né? Hoje se fala muito na modernidade que essa questão da ansiedade, e a ansiedade está se tornando algo que está chamando atenção. Né? É o, o, os três males, é, que nós podemos chamar assim, que seria a depressão, né? o estresse e a ansiedade. A ansiedade está tomando papel. Vultuosa aí, porque ela desenvolve várias outras consequências. Né? E são interrelacionados. Assim, assim como a depressão, né? e eu gosto muito da analogia que diz assim: ah, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso do futuro. Né? Então, ou seja, essa expectativa gera sim esse medo Gera sim o que fazer, o que lidar Às vezes, por falta de recurso Às vezes, porque esse desconhecido né, Você fica, será que você ter capacidade de resolver? Será que eu tem condições de resolver? Então, ou seja, quando a pessoa se coloca no patamar desse Ele chega no nível desse, ele precisa, assim a Primeira coisa, é se conscientizar e buscar o sim uhum. Primeiro é o meu ponto de vista Se eu não estou conseguindo, eu tenho que buscar quem me dá esse suporte Buscar aquele ideia de Isso eu faço no meu dia a dia. Né? Por mais experiência, conhecimento que você tem, mas chega algum momento que você depara para isso aqui é uma área que eu não conheço, então eu vou buscar quem saiba. Eu vou contratar alguém que me auxilie. Né? ou eu vou pedir, se eu quero estou na dúvida, eu pergunto, as pessoas têm medo de perguntar, isso né? é um processo de estruturação dele, porque a criança ela pergunta muito, porque ela quer estar tá descobrindo, né? tudo para ela é desconhecido, você lembrar, não na sua fase, mas criança, na sua família, ele pergunta o que é aquilo, para que é aquilo, então essa maneira de você conhecer é a maneira de perguntar, só que a gente é constantemente tolhado Porque nós mesmos mandando a criança se calar Pedindo para a criança se calar Está falando muito para que é isso, não é hora de perguntar E isso vai criando uma estrutura no certo dessa criança E quando ele chega na vida adulta, muitos se privam disso Tem a dúvida, mas fica com o receio de perguntar O desconhecido é isso né? É você não conhecer e por que não buscar auxílio para superar esse desconhecido então, Você acha que isso gera uma aversão é muito... ao risco? Sim, as pessoas ficam temerosas né? Por que os grandes empreendedores fazem sucesso? Porque eles erram, eles têm medo de errar As pessoas que têm medo de errar Terminam ficando limitadas, ele cria uma zona de conforto A zona de esforço ela é passível e suscetível a erro certo? E a gente só aprende com o erro A gente erra muito mais do que acerta Mas só que nos é dito na escola que errar não pode Não presta errar, você tem que tirar 10 né? Só é bom, o bom aluno é aquele que tira 10 e na é. vida real não é bem assim certo? na vida real você arrisca você usa você vai lá encara é vai Existe probabilidade de erro? Claro que existe. Né? Mas são esses erros que fazem essa estruturação. Né? É a demarcação da trilha, a demarcação do caminho. Então, hoje a gente observa, em cima dessa crise, cria-se muitos livros, muitas informações, é o que Talvez por não, não, não, não, não ter o cuidado, o talvez a carência de informação, ou do olhar mais crítico para a história, para poder fazer as, as, as suas interpretações, gere essa, esse pânico do de desconhecido. Então, é buscar justamente é ferramenta, Hoje a internet ela propicia muito isso, existe muitos livros que direcionam, né? apesar de eu não gostar muito dessa ideia de livro de autoajuda, certo? É, mas existem muitas informações. E quando a gente não tem informação, a gente vai em busca de treinamentos, a gente vai em busca de pessoas que já têm expertise na área, porque isso nos dá elástico emocional. É, é o fazer bem para a gente. Vamos fazer com o observo na nossa região, Romulo, não sei se você tem essa percepção, a, a, as pessoas não têm o hábito de investir em conhecimento. As pessoas investem, ele compra um celular, ele compra uma calça, ele compra um objeto caro, mas quando diz que vai é. investir em conhecimento, o cara pergunta quanto é que eu vou pagar com isso? Disse, cara, isso é investimento. O disse da na faculdade, é. o cara sabe professor eu não vai fazer tal curso não porque é caro, eu vou pagar tanto. Disse, cara, isso é investimento. Tudo então, aquilo que você agrega conhecimento, você vai ter retorno lá na frente. Toda essa informação, né, você assiste uma live dessa, aqui, estão trocando ideia, estão passando conhecimento. De forma gratuita, de forma voluntária. Então isso é situar. Se Ou seja, as pessoas dizem, ah, não, não vou, não quero. quero o pronto, quero o, já está mastigado ali. Você é um escritor, né? E observe que a maioria das pessoas prefere assistir ao filme do que ler o livro. E quando você assiste ao filme, muitas coisas foram perdidas, muitas coisas foram tiradas daquilo que está no livro para poder se tornar um filme. Não que o um filme não seja bom, eu sou cinética, eu adoro filme. Certo? É, você, você interessante... tocou no ponto. Você tocou no ponto. Extraordinário agora, Roberto, porque durante quatro anos escrevendo o livro, uma das coisas que eu percebi é que quem fala isso é Clóvis de Barros Filho. E eu acho que nesse ponto ele está certíssimo. Os livros de autoajuda que mais fazem sucesso são aqueles livros de autoajuda que dão peixe. Tipo, são as 10 regras para fazer isso, as 10 regras para ter sucesso, as 10 regras disso, as 48 leis do poder e tudo mais. Esse tipo de texto que supostamente ensina a pessoa, é, na verdade dá uma fórmula pronta para que a pessoa tenha sucesso, por exemplo, eles fazem muito mais sucesso do que os textos que fazem pensar. Então, quando um texto ele é preparado para fazer a pessoa tirar suas próprias conclusões, normalmente esse texto não é tão popular. Exato, porque as pessoas não têm um hábito. aí eu volto para o nosso contexto social, as pessoas não têm um hábito ou criam aquela ideia e pensar dá trabalho e é esse pensar quando vai vai construir e reconstruir novas perspectivas é aí é que está o x é aí é que está talvez a cereja do bolo mas você acha que isso está que... relacionado com autoconhecimento você acha que esse é o mesmo mecanismo desculpa ter te interrompido é porque tem um delay é, é, você acha que esse é o mesmo mecanismo que faz com que as pessoas Evitem conhecer a si próprios? Sim, com certeza não das barreira, né? Se for a máxima Socrática, conhece a ti mesmo, né? conhece te é a ti mesmo, certo? Né? E seria a essência. Você estaria num nível, você atingiria sua máxima na hora que você tivesse esse seu autoconhecimento. Talvez seja o topo, porque todo dia você descobre algo novo, certo? Até para você mesmo, né? Então nós temos muitas faces, é. nós somos muito facetados, né? E isso a gente vê na estrutura da programação neurolinguística. Né, da, da prova PNL, né, são muitos eus dentro de um eu só. Né? É. Então, isso cria várias incógnitas, ou seja, essa dificuldade. Mas esse conhecimento é a chave, na minha ótica, na minha percepção, é a chave de você começar a ter essa de forma diferenciada, fazer a diferença. Mas é, nós somos tolhados ao longo de muito tempo né, para termos esse medo de buscar esse autoconhecimento ou do exercício do pensar. Então por isso que eu estou dizendo Isso deveria ser mais é, batido Vamos dizer, dentro da, da escola Dentro da própria sociedade Mas não é Alguém ganha com isso né? Pode ter certeza disso Toda essa estrutura, existe um grupo que tira proveito disso né? eu, eu coloco isso em sala de aula E vou replicar aqui Na nossa vida nada é de graça Tudo que nós fazemos ou temos, pagamos por ele certo? É uma relação de troca Se eu quero algo, eu vou perder algo A gente consegue viver sem respirar? Eu acredito que não. Certo? Se alguém souber, me diga. Né? Então yeah. a gente paga um preço por esse oxigênio que nós respiramos. Quanto mais oxigênio eu respiro, né, é um dos fatores do envelhecimento. Ou seja, eu vou envelhecer. O oxigênio faz um processo químico e biológico na nossa corrente sanguínea, oxida a nossa célula, Claro que não é só o oxigênio. Mas o oxigênio é responsável pelo processo de envelhecimento. Uma vez eu disse isso em uma palestra, teve um velho, eu disse ah, então eu não quero morrer velha, mas para de respirar. Né? Na hora que você parar de respirar você vai morrer jovem, linda, maravilhosa da forma que você está. Então seja, então tudo na nossa vida tem um preço. E às vezes as pessoas têm medo, né, infelizmente, de pagar esse preço em busca desses horizontes de olhar acima da montanha. Eu estou vendo dois comentários aqui o J Bezerra de Melo as lives surgiram para atender a uma nova realidade de comunicação e a pandemia também traz a necessidade de inovar. E na sequência ele coloca que a inovação faz parte da existência humana, de fato. Quero voltar um pouco, Roberto, sobre a questão do, da diversidade e do desconhecido. Você até... É... Falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você explorasse um pouco mais. No que diz respeito ao desenvolvimento humano e todas as formações que você tem, que ferramentas uh, as pessoas podem usar para lidar diretamente com o desconhecido, o desconhecido que gera essa ansiedade? Eu acho que você respondeu em parte essa pergunta, mas eu acho que muita gente que está nos assistindo agora provavelmente está enfrentando situações bastante desafiadoras diante da crise, de uma forma geral, porque eu entendo que isso gera uma série de efeitos em cascata, e não querendo entrar nas receitas de bolo, mas na sua experiência, o que é que a gente pode fazer de forma prática para lidar melhor com esse desconhecido e com essa ansiedade? Como não é fácil, né? A As se faz, todo mundo fazia, certo? É, primeira coisa, você tem que analisar e olhar como é que anda a sua estrutura de crenças, né? como é que anda essa estrutura de crença, porque a crença aqui não tem nada a ver com religiosidade, não, eu, gente, a crença aqui é uma nominalização que está voltada àquilo que eu tenho na formação do meu mindset, então, não tem nada a ver com a crença religiosa, e ela também é importante, porque ela é um auxílio, ela dá uma guarida, né? a fé é importantíssima, mas como está na própria Bíblia, fé sem ação é remota, ela tem que ter movimento, ela tem que ter ação. É, então, analisar essa estrutura de crença, porque... Todo, tudo aquilo que eu preciso, aquela ferramenta, refere muito isso dentro do treinamento, você já vivenciou treinamento, é, nos conhecemos inclusive dentro de um treinamento vivencial, é. né, pela abre, o VIP, entre outros treinamentos, tudo que você consegue, tudo aquilo que você precisa, está dentro de você. Agora, como nós não temos o hábito e temos a dificuldade de mergulharmos nesse nosso interior, né, de olharmos para dentro da gente e encontrarmos essas ferramentas, esse poder que tem na gente, certo? Então você cria essa limitação, você fica limitado. Mas o meu primeiro fator é analisar e rever suas crenças, certo? Eu rever essa estrutura de crença que está impedindo de você avançar, né? Essa estrutura de crença que, às vezes, foi nos foi colocado sem maldade, porque nós somos vítimas de vítimas. Não? Ou seja, muito do meu conhecimento vieram dos meus pais. E meus pais replicaram aquilo que eles receberam dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, essa estrutura de crença, às vezes, é algo muito profundo, que está bem lá atrás. Então, precisa ser revisto, quebrar essas amarras para a gente superar isso, esse desconhecido, encararmos esse desconhecido. Né? Porque é, é, esse desconhecido, às vezes, atrapalha muito o processo de evolução, não só espiritual, não é evolução como ser humano, mas é evolução também profissional eu encontro às vezes pessoas que dizem ah eu gostaria de fazer determinado curso mas eu não faço porque eu vou ter que falar para público, eu vou ter que falar para pessoas e qual o problema? você não fala? você não está falando para mim? Né? ou então, seja, imagine que você está falando a língua para um grande, mas um muito pequeno então faça, você sabe o cultura está dentro de você, não precisa aprender a gerenciar agora é simples? Não. Precisa ter foco, precisa ter perseverança, precisa realmente querer, certo? E, e, e próprio que já dizia lá o pai da medicina, ele disse, antes de cuidar da doença, primeiro você tem que perguntar ao paciente, claro que não conhece ele quer ser curado. você tem que perguntar ao paciente se ele quer ficar bom, porque é. quando o paciente não quer ficar bom, o sistema é, é, é, de medicamento, a estrutura, a dosagem, é, a manipulação do medicamento, não vai trazer aquele resultado que se espera. Então, ou seja, você primeiro precisa conhecer o porquê daquela pessoa que está perdida. Porque a gente, a, a, a Organização Mundial de Saúde, diz que de 160 doenças que nós temos, 80% é problema da mente. 20% é hereditário é aquilo que comemos, aquilo que respiramos, aquilo que bebemos e é acidente, enfim coisa que não está no nosso controle. Mas 80% a gente tem esse gerenciamento, então, ou seja, esse medo, essa é, é, a raiva, é o ódio, que vai desencadear várias consequências, até porque você conhece tanto eu, né, mente e corpo formam um só sistema, Eles precisam estar equilibrado. Né? A estrutura de coach, que é uma ferramenta de coach, a roda da vida, ou outras nominalizações que não, nós temos áreas de saúde, e essa saúde ela precisa estar em um equilíbrio, né? feito em pneu, não pneu bucha não vai rodar bem. Certo? Ele roda passada. Então, você precisa buscar esse, esse equilíbrio aí. E aí, talvez, se não conseguir só, né, buscar o símbolo. Se, se eu conseguir responder, ficou... Conseguiu. Tá, eu, tá pelo, assim. pelo menos, acho que foi, foi fantástico. É, a gente tem mais cinco minutos. Bem, eu queria finalizar. Primeiro, perguntar para você qual o recado final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo. E. Provavelmente, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, a gravação dele no YouTube, qual é o recado final que você quer deixar para as pessoas que ali o seu conhecimento e a sua perspectiva histórica com a perspectiva de desenvolvimento pessoal e humano? Bom, meu recado final, e aí, antes de falar, eu faço um parênteses aqui, eu, quero, eu, não, vou nominar, eu não vou dar nome, porque eu vi que tem várias pessoas aqui é, que a, estou assistindo, e aí eu posso cometer a gafa de esquecer alguns, são poucos pessoas especiais. Quero né, agradecer a presença de todos, é, de, de poder estar aqui compartilhando essas informações. E, é, tudo é conhecimento, tudo é depende da maneira que você olha, depende de como você faz essa análise. Tudo é feedback, não existe certo ou errado. Tudo, tudo é feedback. Tudo é uma questão de ponto de vista. Né, feito notícia, não tem notícia boa, notícia ruim. A gente é que dá o significado. A notícia, mas no recado final, Romulo É dizer que Como a história nos mostra Como a gente está aí Nos anais da história, nos livros e autores, os pesquisadores, os historiadores Isso vai passar Assim como passou todos os outros filmes Tudo passa, certo? Tudo vai passar Que olhemos mais Para a história né? Eu vou puxar um pouquinho Da farinha para a minha sardinha, Um jargão que a gente usa né? Então fazer essa defesa, olha mais para a história né? Porque tá lá as informações que nós precisamos para nos encontrarmos no presente estão lá, restam escritos A história se repete, a história simples Só que ela se repete dentro de uma atualidade Dentro de um modelo de sociedade um modelo econômico, um modelo político Mas era simples, ela está se repetindo aí Então se olharmos, tivermos esse olhar também para a história E olharmos para a gente, a gente supera isso tranquilamente né? Não adianta, não vou entrar numa vibe de alardear mas é, é possível, sim, prevenir-se, superar isso. Né? A morte é real? é real, porque nós vamos morrer, nós somos seres é, é finitos. Né? Ter medo Você da morte é como se eu tivesse medo que o sol vai nascer, ou que o dia vai ficar escuro, vai ficar escuro, né? então a gente olha de uma maneira diferente. Aí eu faço uma analogia, eu coloquei até aqui, eu quero fazer uma analogia para finalizar, Durante a Segunda Guerra Mundial, os Aliados começaram a fazer um estudo das aeronaves que voltavam do combate e começaram a perceber os locais que levaram as balas e disseram: olha, a gente precisa reforçar essas áreas aqui. Vejam onde estão os locais aqui, esses locais mais <risos> atingidos, né, para fazermos esse reforço. E aí aparece uma figura o matemático, Rehbran Woods, que é um austríaco, que também estava contribuindo com os estudos. Ele discordou dessa dessa orca, mas A gente tem em tese. É interessante, mas ele faz um, um, uma discordância disso, isso a gente deve, na verdade, reforçarmos onde não estamos visualizando as perfurações de bala. As perfurações. É, é justamente isso aí que derrubou a aeronave. Então, aí é que está o segredo. Então, ou seja, a gente tem que olhar a crise no lado positivo, porque toda crise tem ganho, certo? É na dificuldade que nós vamos ascender, é na dificuldade que nós saímos da nossa zona de conforto Interessante, Você fez um comentário aí que alguém colocou aí, que essa crise ela permitiu isso aí, esse acesso à informação, certo? Hoje você tem muito acessível a informação, então acredite isso certo? É, se precavenha, tenha cuidado, mas aproveita esse seu tempo, esse tempo de isolamento e agregue, faça um upgrade aí no seu HD, no seu mais de certo para que quando voltarmos ao novo normal que eu comentei contigo, né? Essas nominalizações é que eu consegui. <risos> é, e novo normal é como ótimo. seres melhores, pessoas né? mais resilientes, mais flexíveis para estarmos inseridos aí no contexto de mercado, nessas novas percepções, nessa nova mudança. Faça uma reflexão, não é disso? É para dentro de si, aproveita esse tempo para olhar para dentro Perfeito. de si. Bom, o que eu tenho a dizer a você é gratidão, certo? Aí eu eu que agradeço, Alberto, que foi coisa. fantástico, é, gente. Vou, vou copiar a Monjacô e mais precisa pegar é, a mão, tudo... mas é implementar de uma forma diferenciada. Cara, foi muito bom essa experiência, né? obrigado a todos que estavam aí nos assistindo, nos visualizando. Só tenho a agradecer a esse espaço, essa oportunidade e, claro, é, e saio feliz aqui porque eu não sei o quanto, mas eu acredito que demos uma contribuição. Eu não sei mensurar Acho que sim. esse quanto, mas eu Acho acredito que, que nós demos essa contribuição. Então, boa noite a Acho todos, que sim. um bom final de semana e vamos lá, e vamos, vamos lá frente. Queridos, um grande abraço, um beijo de acordo com a pertinência. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube e eu disponibilizo até amanhã. Tchau, tchau, gente. Valeu a presença de vocês.